Mais um vídeo para encher linguiça aqui no canal Apostador Desportivo Nesse vídeo aqui eu me deparei com este site Future É um site que tem uma ideia até muito boa Ele te permite apostar em vários mercados, em vários assuntos da atualidade Desde ciências até esportes O maior problema do site é que infelizmente ele tem um volume de aposta muito baixo Aqui eu estou na versão de dinheiro fictício Mas indo aqui para a versão de dinheiro em reais Que na verdade são em criptomoedas Nós podemos ver aqui um volume muito baixo, por exemplo, por exemplo em esportes, volume médio média de 33 dólares, muito aquém das casas de apostas. O assunto que tem mais volume aqui no site são criptomoedas, como você pode ver tem uma pergunta aqui que tem um volume, está com um volume de 400 dólares, em políticas você vê que tem outra aqui, um volume de 300 dólares, essas duas aqui são exceções à parte, mas infelizmente a maioria das perguntas aqui, a maioria dos assuntos não tem muito volume, que é o que falta para esse site realmente ser um site bom para apostar aqui e tentar lucrar. Vamos ver quanto que eles estão pagando aqui para essa pergunta. Quem será eleito presidente do Brasil em 2022? Eu estou na conta gratuita porque na conta paga não tenho saldo e não tem como ver as odds. Mas aqui eu tenho como ver. O Bolsonaro ser eleito estão pagando aqui 2.27. Você vê isso porque eu apostando 100. Eu teria um retorno aí de 227. Né? 127 de lucro. Vamos ver no Lula aqui estão pagando quanto? Estão pagando 1.75. Eu teria investindo 100, teria 75 de lucro. Mas as cotações são diferentes na conta real para a conta fictícia. Não é muita diferença não, mas tem uma diferença. Infelizmente esse set aqui não tem muito volume, mas para isso temos a Betfair. E você pode ver as cotações aqui na Betfair. Para o Lula ser eleito, está pagando 1.59. E para o Bolsonaro, 2.78. Isso aqui me lembra muito as eleições dos Estados Unidos, quando era a Hillary versus o Trump. Eu lembro que a cotação da Hillary estava muito baixa, em torno de 1.40. Do Trump eu não lembro quanto estava, mas não fazia sentido nenhum a cotação da Hillary estar tão baixa. E nessas eleições aqui também eu acredito que essa cotação está muito baixa. Deveria estar no mínimo é, 50 50. Então, neste caso aqui, eu vejo que é uma boa aposta para lay lei, a Lula, 1.63, pelo menos até chegar a 2, ficar 50 50, dá para sair com lucro bom aí nessa, nesse lei aqui. Bom, então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Infelizmente, esse site aqui ainda não tem muito volume, mas quando tiver, com certeza, será um excelente site para apostar. É isso aí, então. Valeu por assistir esse vídeo e até o próximo.